dot com Bem, em cima desse evento crítico que está acontecendo na cidade, é, a, as nós estamos agora, montamos um gabinete de crise, nós estamos aqui reunidos com as, a, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil para tomar todas as providências para dar garantia ao cidadão de bem o seu ir e vir e acabar com essa brincadeira que está acontecendo na cidade. A polícia será extremamente rigorosa contra essas pessoas. O cidadão pode ficar despreocupado que a polícia vai para a rua, nós estamos triplicando o número de viaturas, dando garantia inclusive aos prédios, aos prédios públicos também, é, de maneira que não haverá necessidade da população deixar de, de, de ir para a rua, fazer as suas o, o que tiver que fazer. É, nós estamos aí reunidos agora, é, foram vários ônibus que realmente foram incendiados ontem à noite, alguns prédios também tentaram tocar fogo. Não só aqui, como no interior do estado, nós tivemos um problema em Parintins e outro no Careiro Castanho, mas a, em todos os locais está sendo reforçado o policiamento. Vocês já identificaram um <risos> o o, o isso aí foi motivado foi feito, em razão né? da, da morte de um traficante conhecido como Dadinho. Né? E a, a inteligência levantou que essa determinação veio dentro do presídio. Eu quero informar eles que quem for localizado dando essa ordem será solicitada transfer, a transferência deles para o presídio federal. Quais pontos da cidade esses assim? Nós tivemos muito na Zona Norte, na Zona Leste e pingado na Compensa. Bom, alguns outros registro de alguém que tenha ficado ferido, uma pessoa de Não, ninguém, ninguém foi ferido. Com exceção de uma viatura do SAMU que foi interceptada por eles, é, para for, foram roubados, mas ninguém, nenhum cidadão de bem está ferido. foi as características desses homens? Foi eram características. É, esse vagabunzinho de esquina que se reúnem, aproveitando o momento aí, para fazer essa, essas balbuas na cidade. Já teve um secretário. Os carros Eu eram aleatórios, porque eram ônibus e carros. Né? Sim, quase todos são, são, são ônibus é, que foram incendiados. Como a sociedade pode colaborar nesse momento com o sistema de segurança? Se o cidadão verificar... Já localizamos, inclusive, algumas motos, alguns carros que já estão sendo é, caçados pela polícia. O cidadão verificar alguma ocorrência dessa, anote o número da placa da moto ou do carro e repasse para o 181 ou para o 190 para, e você estará ajudando a polícia a prender essas pessoas. O é o 925, 925, 925? Nós estamos reforçando todos os corredores de ônibus e todas as áreas da cidade. Nós estamos triplicando o número de viaturas, é, não só na, na, na capital como na região metropolitana.